Só a minha em mim, vagos, vagos, vagos, Vem ah, Benes. Benes, Meu Deus, cara. Aqui eu teitei, é? mano. Ué, os caras não me pega não, mano, com é esse carro deles. Aqui eu fiz, eu fiz uma boa escolha, mas essa chapei também. Os caras do blindado. Devia tá ter dropado tá na da da próxima tí, esquina no Pixel, filho. Tem ninguém que não precisa o roubo, não é? Não, não, não. Cara, é os caras, é os caras. Então foi tudo bem. Matei dois. Matei. Não, não, não. Hein? Tu matou? Já vim, já vim. Ai, que eu vou pegar o Blindar aqui. Matei três. Ó, ah, aquele botão tá ficando no tiro, mano. Vê onde é que é o último lote dele que ele falou, rapaz. Quebraram um o botão de debaixo, ele vai É por isso, ó. pegou já, por isso. Nossa, matei muito. Ma foi cinco, mano. O cara tomou TK, mas foda-se. Acho que foi eu que matei. Ia matar de qualquer jeito.